Fala galera, tudo bem? Aqui é o Stick e hoje é o quarto vídeo de uma série de 10 vídeos onde eu estou mostrando para vocês tudo sobre a plataforma de investimentos Binomo. E basicamente cada episódio dessa série eu trago uma parte, um tópico aí sobre a plataforma, então eu sugiro que você assista todos os episódios, tá bom? Vou deixar em cima nos cards para você ver toda a lista, para você entender tudo da plataforma, desde o iniciante até o mais avançado, vamos dizer assim. E no vídeo de hoje a gente vai abordar alguns tópicos aí da plataforma bem legais, então vem comigo, deixa o seu like e vamos! vamos lá. Bom, basicamente é o seguinte, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que tem esse novo concurso aqui, então, apresentando o concurso iTrade. Então, do dia 16 ao dia 29 de junho, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas é essa data aí, eles vão distribuir 6 smartphones. Como você faz para participar? Você negocia na Binomo para ganhar o um novo iPhone 13, olha só que legal. Então, todos os usuários que se inscreverem para uma conta em junho, estarão automaticamente participando do concurso iTrade. As regras são claras, ó. Tem que fazer 15 negociações de no mínimo R$18,0 que dá 5 dólares ou 5 euros todos os dias, tá? E no mínimo você tem que fazer 15 negociações todos os dias do concurso para aumentar suas chances de ganhar um iPhone 13 aqui tem um botão também com mais informações onde aqui tá mostrando, né, então primeiro sorteio, tá mostrando aqui que você pode pegar 7 é, tickets, né, sua chance de ganhar um prêmio aumenta drasticamente, e eles selecionarão os vencedores para receber o iPhone 13 usando um gerador de números aleatórios até o dia 27 do 6 e depois tem outro sorteio, tá, que você pode estar tá, é, entrando do dia 23 ao dia 29 de junho, e aí basicamente até o dia 5 do 7 eles vão escolher também aleatoriamente os três vencedores que irão receber o iPhone 13 é basicamente isso, beleza? Pra você participar aqui, vai pedir para você criar sua conta, obviamente, e para você poder negociar, você precisa fazer o seu primeiro depósito, então no vídeo de hoje, a gente além de falar desse concurso, vou falar para vocês as principais maneiras como você deposita aí na Binomo para você poder participar desse concurso e também para você negociar e ir em busca dos seus lucros com seus investimentos, ok? E bom, estamos aqui na plataforma da Binomo, tá? Resumidamente, para quem não conhece, né? É uma plataforma de investimentos onde você analisa o gráfico e você analisa se ele vai subir ou descer e através dessa análise aí, você vai em busca dos seus resultados, tá? Então é bem simples, né? Eu já falei isso nos outros vídeos, mas só um resumo para quem tá chegando aí agora. E basicamente, é, temos a nossa conta real, que é o seu dinheiro real, e você precisa depositar. Para depositar, você vem aqui no canto superior direito, depósito, e aqui temos diversas opções que eu vou falar agora com vocês. Então aqui temos primeiramente as opções populares, que temos aqui o que? Pix, transferência bancária, boleto rápido e PicPay, são as mais usadas. Então basicamente, Pix, você sabe, né? Como faz, o Pix é bem rápido, todo mundo usa Pix hoje em dia no Brasil, rapidamente já cai o seu depósito, é só fazer o Pix. Transferência bancária, caso você esteja impossibilitado de fazer o Pix, temos o boleto rápido também, que tem um código de barras, que rapidamente cai também através do boleto rápido, não é mais aqueles boletos demorados igual antigamente, e temos o PicPay que muita gente tem conta no PicPay também, certo? Temos também internet banking que vai direto aí no seu aplicativo bancário, né? Pro Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, se você tiver acostumado a usar, por exemplo, você pode usar. Outra opção aqui também é Lotérica. Assim, galera, Lotérica é algo que eu sei que muita gente ainda vai na Lotérica, né? Então, é para aquela pessoa aí que vai na Lotérica, você também tem opção, entendeu? Às vezes tem uma lotérica perto da sua casa, às vezes você tem mais facilidade com lotérica do que é virtual. Então você pode fazer um depósito na lotérica, também é legal. E para quem já é mais das criptomoedas, também temos diversas opções, tá? Temos Tether USD da rede TRC20, temos USDC, tá? Temos Litecoin, temos Bitcoin e temos Ethereum. Então também para quem gosta de fazer tudo em cripto, né? Para quem já é mais, para quem já é mais no mundo do mundo cripto, também tem essas opções. Então, isso aqui estou mostrando para vocês bem detalhadamente cada forma de depósito, certo? E além disso, é muito importante dizer também que temos os códigos promocionais. Então, vocês vão ver aí que no comentário fixado embaixo do meu vídeo aí, vai ter o meu código promocional. Então, além de ter o link aí que vocês estão vendo, tá? Que você pode, inclusive, acessar esse link para se registrar no Binomo, tem o meu código promocional, que está aqui, no caso, né? E2... O WC 172 então basicamente olha só tá até falando aqui certinho para vocês você clica aqui para se registrar você recebe 4 mil para treinamento e usa o código promocional para dobrar o seu primeiro depósito então é só que legal é muito importante código promocional então, além de você depositar, você também coloca o meu código promocional que você vai dobrar o seu primeiro depósito. Então, você já sai numa vantagem, vamos dizer assim, porque você dobra o primeiro depósito. Muito legal isso, né, galera? Então, vale a pena Tá aí embaixo para vocês no comentário fixado o link e o código promocional. E também vocês viram, né, ao longo desse vídeo todo, que tem também o um QR Code aí, que você pode entrar facilmente aí, se você quiser, só apontar a câmera do seu celular para o QR Code, ok? Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Resumidamente, falamos do concurso iTrade, falamos todas as maneiras de depositar, depositar na Binomo e também falamos da importância dos códigos promocionais. e Enfim, antes de finalizar, eu só tenho que deixar claro para vocês que a Binomo é uma plataforma para maiores de 18 anos e existe o risco de perda de capital, tá bom? Por isso que a nossa ideia é sempre estar estudando e melhorando para a gente poder ter lucro, né? E, enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima!